Quero apresentar para vocês uma excelente oportunidade de renda extra. Renda extra com possibilidade de faturar R$ reais em um mês. Ah, em um mês. Então, é uma oportunidade de renda extra para agora final de ano de 2022. E eu estou falando de ganhar dinheiro vendendo panetone, panetone, isso mesmo, está aberta a matrícula para o curso de aprendizado, curso para panetone lucrativo, aqueles panetones artesanais, aqueles panetones bonitos, é uma fonte de renda extra muito interessante a venda de panetones lucrativos e lucrativos mesmo você sabia que entre novembro de 2021 a janeiro de 2022 o setor de panetones faturou cerca de 806 milhões 806 milhões de faturamento só nesse, nesse nesses meses entre novembro de 2021 a janeiro de 2022. Então três meses, uma concentração de valor muito grande. Então é é uma renda extra muito interessante. Agora, eu quero te mostrar o curso, né? a página do curso de panetones lucrativo. Este é o site do curso. Eu vou deixar o link aqui. Aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, é só você clicar que você vai acessar essa página aqui e assim você vai ter todas as informações. Logo de cara tem o vídeo aqui apresentando, tá? é bom você dar uma olhada. Mais abaixo tem as informações do curso, né? aqui está dizendo, a Aprenda a preparar as massas do pane, dos panetones. Panetone doce, panetones salgados, panetones trufados, sabores mais desejados, é, também material de apoio em PDF é, é material em pdf. é bom esse material em pdf, é bom esse material em pdf, é, pra, é tipo um e-book, né? você está ali no celular fazendo a leitura, vendo a receita, o passo a passo. Também no curso é, ensina sobre decoração, utensílios básicos para iniciar e muito mais. Não pense que é pouca coisa, tá? não pense, você rolando mais Abaixo você vai ver alguns modelos de panetone, é, vai também é, ter aí a, o testemunho das alunas, né, o que elas falaram do curso, mais abaixo está aqui, olha, os bônus, os bônus, oferece bônus interessante, olha, o primeiro bônus, uma apostila completa com todas as receitas de panetones e chocotones por escrito. O segundo bônus, uma apostila completa com receitas de panetones salgados. Terceiro bônus, uma apostila com receitas de panetones fit Quarto bônus, apostila com receitas de ceia de Natal, da Mahara, que é a professora, né? Quinto bônus, uma planilha de precificação em Excel para você nunca mais errar no cálculo de custos das suas receitas. Bônus 6. Apostila com receitas de sobremesas para você oferecer mais para os seus clientes. Isso aí você vai poder não só oferecer os panetones, mas como receitas deliciosas. É o Natal, chegando o Natal, as famílias colocam aquelas mesas maravilhosas, com aquelas gostosuras, com aquelas delícias, mesas postas, bem preparadas, bem arrumadas, e muitas pessoas estão fugindo de muitos trabalhos É né, que dá de preparar essa mesa. Então, se tem alguém que venda os panetones e essas sobremesas, as pessoas vão encomendar. Se sabe que o que essa pessoa faz é de qualidade, é saboroso, a pessoa vai encomendar. Já vai deixar encomendado é, as sobremesas também. Então se prepare, se prepare para ganhar um bom dinheiro Nesse fim de ano, bônus 7. Bônus 7, biscoitos. Olha, é apostila com receitas de biscoitos natalinos. Mais um produto para ser oferecido ao cliente. No site vem falando da autora professora do curso, né Mahara Bortolotti transformou a própria realidade através da confeitaria, iniciando com pouco investimento e poucos recursos. Virou uma empreendedora de sucesso e uma verdadeira especialista no ramo da confeitaria, criadora de vários cursos online e apostilas de confeitaria que já transformaram a vida de muitas pessoas. Foi professora de mais de 50 mil alunas, somando todos os seus cursos e apostilas. E agora vai encurtar seu caminho rumo à independência financeira através da confeitaria. Então, muito interessante. Vou deixar aqui no comentário o link deste curso para você fazer a sua matrícula, o curso é online, você assiste aí no computador da sua casa, assim que você comprar o curso, esse curso será liberado para você, o acesso, você vai ter o acesso e você vai poder fazer aí no conforto da sua casa, e lembrando é que tem garantia, se você não gostou do curso, não te atendeu, tem garantia, Olha ah, aí, nós confiamos tanto na qualidade desse curso que te damos sete dias de garantia incondicional. Presta atenção nessa palavra, incondicional, ou seja, você compra, desfruta do curso e se por algum motivo não gostar, basta enviar um e-mail para suporte.arroba.maharabortolote.com, né? E aí o valor é devolvido. E então, achou interessante? Vai perder essa oportunidade? De forma alguma, né? Esse é o momento de ganhar um dinheiro, um bom dinheiro extra, porque a gente sabe que o mês de janeiro é um mês de muitas contas a pagar. Vem IPTU, IPVA, material escolar das crianças, matrícula, renovar matrícula na escola... É um sufoco. Então, deixo aí para você. Se você gostou dessa dica, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, escreve aí da onde, qual é a cidade que você está assistindo este vídeo. E até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, Deus te abençoe.